por uma aluna de graduação, a Esther Bastos, né, para a disciplina eletiva Mídia, Mídias, Tecnologias Digitais e Educação, o né, um projeto surgido em 2016, e para falar sobre o Costurinhas, todo o histórico dele, as atividades que ele desenvolve, a gente convidou o coordenador dessa atividade de extensão, o professor Marcelo Magalhães Fos, né, que é professor da FACED, e o responsável por, esse, por essa atividade. Uh, Marcelo, queria a gente iniciar o nosso papo falando sobre como é que foi, surgiu esse projeto Enfim, como é, que, uh, como é que essa atividade tomou corpo pelos corredores da Faced Boa tarde Boa tarde, Vicente É um prazer estar aqui falando do Costurinhas O Costurinhas, na verdade, foi uma, uma experiência assim, bem sucedida Desse tripé ensino, extensão e pesquisa Na formação acadêmica dos alunos de pedagogia Especificamente, esse projeto surgiu nessa disciplina que você mencionou de mídias e tecnologias digitais em educação como um site, como a construção de um site de apoio para professores que quisessem né, utilizar esse site para a construção, para a fabricação de é, elementos em feltro, artefatos em feltro. Como esse uh, site ficou muito bem construído, nós vimos o potencial, a Esther então vimos o potencial dele para um curso de extensão uh, no local onde ela mora, que é no bairro Mário Quintana. Então surgiu assim a ideia e nós fizemos esse projeto, recebemos todo o apoio então, a, da, da Prorext, né, como bolsa de extensão e como fomento, então, que nos deu os recursos necessários para a realização do projeto. E ele iniciou então com 12 alunos, ah, são crianças lá do bairro Mário Quintana, eh, em um local ah, que foi cedido pela comunidade do bairro, e essas 12, com essas 12 crianças a gente procurou trabalhar a valorização de atitudes positivas, atenção, concentração, envolvimento na tarefa iniciada e elevação da autoestima, porque são foram crianças especialmente escolhidas por terem alguma dificuldade de atenção na escola. E a gente queria ver se, com esse uh, projeto, elas adquiririam, então, essas habilidades cognitivas uh, que iriam possibilitar que elas prestassem atenção e terminassem o trabalho começado. Viviana Dávila, boa tarde. <risos> boa tarde. Estamos no inverno, a gripe acontece, não tem problema nenhum. <risos> Tô certo. Então, professor Marcelo, qual você acha que é a importância dessas crianças de ter esse trabalho manual? Claro, você falou ali da elevação da autoestima, né da próprio envolvimento das crianças nessa atividade, mas que outros benefícios elas tiveram, então, a partir dessa experiência? Oi, Bibiana. Bom, isso fica bem resumido nas palavras de Ismar Soares, que é uma, um dos, um, uma das referências bibliográficas que nós utilizamos Uh, como um aporte uh, teórico desse nosso projeto. né? E ele fala que a educação então, ela deve ser algo que faça sentido para o indivíduo, uma educação eficiente que possa inserir-se no cotidiano desses estudantes e uma educação que dê voz e vez ao indivíduo e que propicie a produção de artefatos de qualidade. Isso tudo... Uh, eleva a autoestima da pessoa como autora e algo o que ela possa se orgulhar. Então, esse é o nosso aporte teórico então, uh, para esse nosso projeto. Esse uh, projeto surgiu de uma disciplina sobre mídias, tecnologias digitais e educação, mas é um projeto que trata sobre, enfim, uh, costuras e artefatos manuais, né, onde as crianças desenvolvem habilidades manuais. Uh, ao mesmo tempo, né, uma atividade que sai de um site, vai para uma sala de aula, ele tem várias... Ele atua em várias frentes, né, Marcelo? Como é que como é, é para vocês, assim, uh, o projeto tomar uma proporção, assim, diferente? Né? Porque ele surgiu de um site e foi para o mundo real. Como é que é tomar essa proporção, esse o Costurinhas? Bom, o costu ele foi tomando essa proporção na medida em que ele foi sendo uh, construído nós não sabíamos ao certo se realmente isso ia funcionar como aquelas crianças. Então, ah, na medida em que elas foram construindo esses artefatos, que depois foram chamados de personagem da fazenda, personagens da fazenda do Mário, as crianças mesmo eh, colocaram esse nome como a referência ao bairro né, Mário Quintana. Ah, então, na medida em que elas foram construindo o passarinho, a vaquinha, o próprio Mário, né, e os outros animais da Fazenda do Mário, e foram construindo histórias em cima delas, a gente viu que, que ele ah, que as crianças começavam a trabalhar não só esse, esse essas habilidades cognitivas da concentração, como eu tinha dito, né, a valorização das atitudes positivas, mas também a linguagem. Criatividade também? A criatividade também, e a linguagem padrão, que é uma dificuldade grande dessas crianças pelo hábito que elas têm de não leitura e de não... Ah, de não ter a oportunidade, então, de, de oralização na linguagem padrão. Evidente que elas falam muito bem né, o português, mas falam um português que nem sempre é o português padrão. E a, a obrigação da escola é dar ênfase ao português padrão, porque isso vai dar a possibilidade dessas crianças, então, se desenvolverem no meio acadêmico. Né? Bem, então a gente viu que, além da criatividade, além da concentração, também começamos a desenvolver a linguagem. E a linguagem ela, ela é algo poderoso, digamos assim, em termos de modificação na vida de uma pessoa. Uh, e esse projeto, né, ele surgiu ainda em 2016, a gente em 2018, como é que foi a evolução dele, Deus ah, e lá? Tá, essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, em 2016, então, quando a gente começou a ver que as crianças estavam ficando envolvidas e que nós tivemos um envolvimento também dos pais, das mães que nunca abandonaram né, esse projeto desde o início, deram todo o apoio com lanches, com, a, ajudando a, a monitorar as crianças na hora do desenvolvimento das, dos artefatos. Né? E depois na apresentação final, como nós vimos que isso estava dando muito certo, então nós repetimos a dose né, em 2017. Com a Costurinhas, Dois Pontos, Toquinho. Então, primeiro nós trabalhamos o poeminho, o poeminho uh, do Contra, do Mário Quintana, né? Que é aquele: uh, Todos esses aí que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho, né? Então, com isso a gente tinha a intenção né, de trabalhar com eles todos aqueles condicionamentos sociais que eles têm e como dar a volta por cima disso tudo, né? Uh, através. Uh, da, da própria vontade, da liberdade né, dessas, que essas pessoas têm. Mas, enfim, uh, então, ele teve uma segunda edição, o Toquinho, né, com mais 15 crianças, e aí foram foi um ano inteiro, e de, e ainda houve mais um desdobramento em 2018 a uh, 1, agora, né, que são as fábulas da Fazenda do Maio. Como eles criaram uma história inicial que levou o nome de Amanhecer, né, em que os personagens se envolvem numa uma brincadeira de esconde-esconde com o Mário né, Que um dia acorda de manhã não encontra os animais E como que ele encontra a solução para chamar aqueles animais de volta ah, Essa história saiu das crianças né? Evidentemente que a gente ajudou depois com o vocabulário mais padrão né? Da linguagem padrão, mas essa história saiu deles E outras oito histórias seminais saíram dessas crianças Da ideia dessas crianças E formaram o que hoje a gente chama de Fábulas da Fazenda do Mário a Esther está utilizando agora essas fábulas da Fazenda do Mário nessa, nesse novo projeto de extensão que nós temos lá em Viamão tá? e uh, vai defender o TCC dela em cima disso, uh, dessa experiência que ela está tendo. Então, esses foram os desdobramentos. Nós também apresentamos esse projeto, os resultados de 2016-2 uh, no SEURS, na UNILA e na UGM em Santa Fé, na Argentina. Uh, e e para Esther, como é que. Claro, o ideal seria que ela própria respondesse, mas ah, assim, uh, é uma atividade que envolve, uh, como tu falaste, ensino, pesquisa, extensão, e, e para ela envolve envolvimento com a comunidade na qual ela mora e está inserida. O quanto gratificante para ela tem sido esse trabalho agora? Ela está se formando, né, Marcelo? Quanto para ela tem sido gratificante esse trabalho? Porque eu imagino que seja uma realização pessoal, né? Eu convido que todos vocês leiam o TCC <risos> da em que ela vai relatar toda essa atividade dela e toda a satisfação que ela teve. Mas, assim, dentro da comunidade, ela conseguiu integrar, se integrar com os pais dessas crianças, com as escolas dessas crianças, os professores dessas crianças. Teve um retorno de como a, a, as atitudes dessas crianças estavam mudando, né? E também com uma costureira local, que era mãe, de uma das crianças que frequentava o Costurinhas, que uh, deu uma aula uh, de costura em máquina para as crianças, de como fazer botões com tecido, etc., e tal, que foi um sucesso. Né? Uh, então, envolvimento total da comunidade. Um envolvimento né? muito grande da comunidade. Então, para para Esther, foi um crescimento muito grande acadêmico, também no sentido de que ela colocou um olhar de pesquisa em cima uh, desse projeto. Então, além de um projeto de extensão, além de servir para ela como créditos na graduação, ela também colocou um olhar de pesquisa e coletou dados, digamos assim, uh, e que deu origem, então, ao TCC, que vai ser defendido agora no dia três de julho. E qual você acha que é a importância então dos alunos trazerem esse olhar mais para o lado social, para fora da academia, né, para suas próprias vidas assim, suas próprias comunidades, dentro mesmo da sala de aula, mesmo dentro das eletivas, depois no TCC, enfim. Isso traz um amadurecimento muito grande aos acadêmicos, né, que saem daquele ambiente só de sala de aula e vão para aquilo que a gente chama de vida real, que na verdade, né, é o que eles vão enfrentar depois de, que, que eles estão formados. né? Muitas das reclamações do pessoal de pedagogia ou de, das licenciaturas é que nós estamos desligados do mundo real. O, o Costurinhas é uma experiência que mostra bem o contrário. Nós não estamos, não. Né? Nós estamos dentro uh, desse mundo real e nós conseguimos, sim, nos uh, estar dentro do, dos ambientes onde nós moramos e trazer aprender com eles e levar para eles aquilo que nós podemos oferecer também, que aprendemos aqui na academia. Muitos dos projetos que são desenvolvidos nessa cadeira de mídias, mídias, tecnologias digitais e educação, eles acabam sendo apresentados depois no Salão de Iniciação Científica, no Salão de Extensão, enfim... Como é que tu percebe essa vontade dos alunos nessa dessa disciplina, e possivelmente de outras, assim de dar continuidade ao trabalho, mesmo após a finalização da, da enfim da disciplina em si, formalmente falando? Isso são inúmeros exemplos que eu poderia citar, de sites que começaram na disciplina, né, como simplesmente a construção de um site e depois se tornaram é, projetos de extensão, diretamente ligados ao trabalho dessas pessoas em campo. É, um deles que eu posso citar agora e que uh, está sendo trabalhado na extensão também, é o Biologando, que é de uma... Esse já não é de pedagogia, mas é de uma aluna das ciências biológicas, né, que uh, desenvolveu uma série de artefatos ou de objetos educacionais para auxiliar professores em temáticas da biologia, da biologia. Então, ela desenvolveu o site... E agora ela está levando a campo para testar aquele material que ela desenvolveu. E assim com muitos outros. assim Quando eles começam a se envolver, já não sou mais eu que estou dizendo para eles. É eles que estão dizendo para mim. Olha, isso aqui é importante. Eu escolhi essa temática porque eu vejo nessa temática algo que pode interferir na sociedade e mudar a coisa para melhor. Essa iniciativa é parte normalmente dos alunos. Isso parte. Deve ser então. extremamente gratificante para ti também. Né? Para mim também é muito gratificante, porque eu não preciso ficar empurrando ninguém. <risos> <risos> não, eu digo assim, como professor, no sentido de envolver os alunos e, e, e também de, de ver como esse, esse, essa temática mexe com eles e a vontade deles de desenvolver isso. Exatamente. Então, e nessa vontade que eles têm de desenvolver, eles acabam aprendendo as técnicas dessa... De diversas mídias, então por exemplo eles acabam aprendendo como é, gravar um bom filme como editar esse filme né? como fazer, é, como ter uma entonação boa quando se trata de uma narração né? então tudo isso faz parte dessa disciplina e faz parte dessa linguagem midiática né? que a gente procura desenvolver nessa disciplina Marcelo Magalhães se fosse professor da FACED responsável pelo projeto de extensão Costurinhas muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco parabéns para ti, para a Esther, pelo trabalho de vocês, enfim, e, enfim, que o Costurinhas continue aí levando alegria para muita gente. Muito obrigado, Vicente. Vamos agora às notícias da extensão. Estão abertas as inscrições para o curso de extensão Pomar Doméstico. A atividade é oferecida pela Faculdade de Agronomia da URX e acontece entre os dias 11 e 13 de julho. O evento aborda os fundamentos básicos para a instalação e manutenção de pequenos pomares. Os encontros incluem aulas práticas que serão realizadas na Estação Experimental da Universidade, em Eldorado do Sul. Mais informações no site da ProRest ou pelo telefone 51-3308-8117. O Instituto de Artes da URGS está promovendo a exposição Zona de Escuta, na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo. A mostra reúne artistas, arquitetos e urbanistas em torno da questão de deslocamentos, ocupações e remoções de comunidades em Porto Alegre. A exposição é composta por vídeos, documentários, fotografias, mapas, publicações, narrativas e performances. A visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde, até 20 de julho. A entrada é franca. A extensão em foco tem produção de Bibiana Dávila, apresentação de Vicente Fonseca, técnica de Luiz Fogassi.